Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Tech Tutos. Aqui estou eu novamente trazendo mais uma videoaula sobre o site Beatstrips, o qual você pode criar seus quadrinhos aí da forma que quiser online e o melhor de graça, porque tudo de graça é mais gostoso. Bom, hoje eu vou estar ensinando vocês como criar pessoas, como criar personagens. Aqui uh, tem três exemplos de personagens que eu criei aqui para mostrar pra vocês. Esse daqui é o Josh, esse aqui eu não esqueci o nome dele, e esse aqui é o Joey. Bem, uh, o processo de criação de um personagem é muito simples. Você pode criar aqui no, na guia Character, ou aqui no, no Art Library, em My Characters e clicando aqui em no... Ele vai lhe redirecionar para essa, essa janelinha aqui e você vai selecionar o sexo do seu personagem, você quer que seja homem ou mulher eu no caso vou ser homem lembrando que se você quiser seguir para um modo mais detalhado você pode clicar aqui no modo pro mode, depois eu ta explicando para vocês como é que funciona, aqui é mais um simples se quiser criar um, um mais rapidinho, então vamos lá, vamos escolher aqui a cor da pele Vou colocar esse branco aí, tipo um vampiro, Vou botar esse rosto aqui, a cor do cabelo, Vou colocar um cabelo clarinho aqui, aqui é o tamanho do seu cabelo, Vou colocar aqui médio, o tipo do cabelo, o estilo do cabelo, aqui é o seu queixo, Vou botar isso daqui, a sua sobrancelha. O formato do seu olho. O formato da sua pupila. O nariz. Vou botar esse fininho aqui. A boca. As orelhas. E alguns detalhes na face. Por exemplo. Se quiser é que ele fique com uma cara bem velha. Uma aparência bem velha. Você vai de saber pelos detalhes colocar Vou deixar sem mesmo Pega um cabelo na face uma barba sei lá um bigode colocar esse... esse detalhe aqui e os óculos se você quiser adicionar óculos lembrando que tem aqui também para baixo tá então bota aqui esse daqui parecer bem nerd <risos> agora aqui a altura se quiser que ele seja muito alto alto normal pequeno muito pequeno Vou botar aqui alto Aí você quer que ele seja slim Bem magrinho mesmo, um pouco mais gordo Ou normal Aí daqui do normal você pode que ele seja um pouco mais musculoso Ou extremamente musculoso Ou um pouquinho mais gordo, até gordo demais Deixar normal aqui tá bom E aqui é o mais legal, a roupa Isso aqui é uma roupa casual, uma roupa de trabalho Uma roupa de esportes, uma roupa de Ocasiões especiais uh, Sair pra algum canto Essa daqui uniformes Vou aqui, não, vou tomar uma roupa casual, deixa eu voltar, vou tomar uma casual, uh, deixa eu ver, essa da não, uh, essa daqui, aqui tá bom, então next, looking good, uh, se você quiser mudar mais alguma coisa, você clica aqui, se não, clica aqui em não, está perfeito, e aqui você coloca o nome, deixa eu ver o nome, vou colocar aqui Jake, Tá só o nome em inglês aqui, porque o site é em inglês e a maioria desses quadrinhos se coloca em inglês. Aí o que, que você vai fazer? Cadê o Joey daqui? Ou o Jake, perdão. Esse aqui é o Jake. Adiciona pra cá o Jake aqui e bota aqui do lado do, do Josh. Aí, como na vídeo aula passada, que vai estar na descrição do vídeo aí, você pode estar alterando as ações dos seus personagens. Tá, agora eu vou explicar pra vocês como que cria uh, um personagem naquele modo pro o um modo mais detalhista. Vamos aqui no meio, mais um homem carregando, vamos aqui no, no Pro Mode, dou um OK e pronto, vamos lá. Aqui já tem, você vai selecionando aqui como se fosse aí o rei do desenho. Tem a opção de tudo aqui na face em cima da mão. Você pode estar alterando aí, é quase o mesmo jeito da outra, só que aqui é mais, mais rápido, mais fácil, você consegue navegar muito mais rápido. pode colocar até brincos aqui se quiser olha boca batom também no caso se for a mulher blush também <risos> vou fazer um aqui meio um... Então, Height, a altura Mesmo jeito daquele Aí você pode dar uma navegada aqui Tá? De, de lado aqui a, a forma facial que ele tá Se ele tá triste, feliz E daqui E aqui vem as roupas Você vai do mesmo jeito da outra, lá. Deixa eu botar esse costume aqui É de maquinista, Deixa esse daí. sei lá, alguma pessoa que trabalha no hotel, não sei. Ah, também tem camisas aqui, ó. não sabia disso. Você pode, caso queira montar a sua própria roupa, você põe essas camisas, ou as calças, shorts, saias, vestidos, sapatos, botas, meias. Você pode fazer do jeito que você quiser. Bolsas, quiser adicionar uh, ali, por exemplo, atrás dele, ó. Se adicionar luvas, se quiser tirar essas luvas dele aí. Olha só, gravata, se quiser mudar a gravata dele lá, mano, vou botar uma gravata aí de cowboy, sei lá, Cintos Por aí vai uh, é só clicar um um save Vai pedir pra fazer o login aqui Botar aqui o, o nome dele Eu acho que eu vou colocar Charlie Chamado de Charlie Charlie Bellhop Então Aí, mesmo jeito, vai lá no Comic Ou melhor, se tiver aqui, você pode clicar aqui ó Put him in a bitstrip. botar ele em alguma coisa uh, Aqui diz que eu já tinha feito aquele né, aquele que mostrou a vocês, então eu não vou salvar Vou deletar ele e já vou botar aqui Olha só E na Beatstrip ele já programa pra você tudo isso aqui ó Legal né? Então é isso pessoal, obrigado por estimar essa videoaula, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido claro com vocês. Uh, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você gostou do canal, se inscreva no canal, para todas as quintas às 2 horas da tarde, sem receber atualizações de vídeos novos. Eu vou estar tá continuando, mais, impostando mais vídeos sobre beatstrips, algumas dicas para vocês, para vocês que são, fanáticos. Alguns aí que são fanáticos por quadrinhos, e gostam muito de fazer. Então é isso aí pessoal, divulgue esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas saibam e conheçam mais o canal. Que isso ajuda bastante a divulgação e curta a página no Facebook. Vai estar aí na descrição do vídeo. Obrigado mais uma vez por assistir mais essa videoaula e até a próxima. Falou, fui.